Após todas as mudanças, o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer. Se ele concorrer ao cargo de prefeito, ele terá como limite para utilizar de recursos próprios até 10% do limite de gasto para prefeito de sua cidade. Da mesma forma, se concorrer a vereador, ele terá como limite para utilizar de recursos próprios em sua campanha 10% do limite de gasto para vereador da sua cidade. Um abraço, até o próximo áudio ou vídeo.